Nesse breve vídeo tem um importante recado para você que deseja eliminar de vez suas dores em geral de forma 100% natural rapidamente. Você conhece o bálsamo catarinense? Não ficarei surpresa se me informar que não, mas fica tranquila, irei te mostrar o mais novo produto do mercado. Sim, exatamente, mas antes vamos ouvir o que usuários reais falam sobre o produto então temos aqui três depo depoimentos reais usando aí o produto bálsamo catarinense, vou citar o primeiro para você que é o depoimento da Janine ela diz, ao invés de ficar tomando várias bagas de remédios para dor, uma simples massagem com bálsamo catarinense é o suficiente para se livrar da dor o segundo depoimento é o da Melissa e ela também relata aqui foi a melhor coisa que eu fiz esse ano não senti mais dor é a melhor coisa que você pode esperar da vida. Precisa falar mais? E o último depoimento aqui é o da Cláudia Luísa e ela fala também. Melhorou até as varizes. Esses resultados estão além do esperado. O meu está acabando logo, logo. Agora é pensar em comprar um kit. Agora assista atentamente a este vídeo rápido e entenda como funciona. Você está sofrendo com dores musculares, dores nas costas, nas pernas, articulações? Não deixe a vida para depois. Você precisa conhecer essa novidade. Bálsamo catarinense. 100% natural, à base de ervas medicinais, com ação analgésica e anti-inflamatória. Só o bálsamo catarinense tem o exclusivo bioativo venarém e com uma boa massagem, ele proporciona uma intensa sensação de bem-estar, relaxamento e conforto, porque ele age no foco da dor. Não passe dor, passe bálsamo catarinense e surpreenda-se! Quais as vantagens que você terá ao utilizar o produto? Dentre tantos benefícios e vantagens, como você acabou de ver no vídeo, citarei alguns a mais principais efeitos que você terá. O produto é 100% natural, ele vai agir diretamente aí na causa, ele é completamente enriquecido com vitamina E, é responsável pela prevenção de doenças também cardiovasculares, sistema imunológico, rejuvenescimento da pele... Ele tem uma fórmula totalmente exclusiva. No Biocomplexo venarém contém uma combinação perfeita de ingredientes naturais que aliada a uma boa massagem produz relaxamento e tranquilidade. Pode ser usado tanto por homens quanto por mulheres, sem dores musculares. Esse tratamento, né, ele é um tratamento também específico para reumáticos, artrites, dores nas pernas, dores nas lombares, coluna e torcicolos, contorções, torções e distensões em caso de tendinite, bursite e outras inflama inflamações. Localizadas, o bálsamo é totalmente eficaz nessas causas. E no modo de usar aí, ele tem ação analgésica e anti-inflamatória, ele tem essa ação direta. Você vai aplicar diariamente, espalhando aí no local, massageando, até que o produto seja absorvido completamente na pele para os seus efeitos. Garanta agora seu bálsamo catarinense na super oferta. O link do site oficial do produto estarei deixando aqui abaixo na descrição desse vídeo. Para que você de fato adquira o produto 100% original. O produto original só é distribuído no site oficial do Bálsamo Catarinense. Em qualquer outro site online, você pode estar correndo o risco de comprar um produto similar ou falsificado. No site oficial do Bálsamo Catarinense, você encontrará estas ofertas que, esto que está aqui no visor deste vídeo. Tá? Lá você pode comprar aí duas unidades, quatro unidades, seis. A oferta de duas unidades, você já ganha aí um desconto de 33% nesta oferta. E ainda assim consegue parcelar em até 12 vezes, se assim preferir, de apenas R$ 13,76. A oferta do meio... É para quem quer ter uma quantidade aí a mais fazer um tratamento a longo prazo. E a oferta que mais tem saída e o mais indicado para você na, na sua vida, na sua rotina, tá? É, deve ser usado como um tratamento. É assim que o formulador. Recomenda, orienta: se não for usado dessa forma, não fará efeito. Então, o mínimo recomendado é por três meses para que você obtenha todos os resultados dito neste vídeo. E é na oferta do meio, você já ganha um desconto aí, né? De 38% de desconto e consegue ainda assim parcelar é, R$19,78 em 12 vezes. Ainda assim, parcelas bem pequenas. E na última eh, promoção, a última oferta, você leva aí 6 unidades e vai ganhar um baita descontasso de 45% de desconto. O maior desconto do site e consegue parcelar aí a sua compra, seu pedido em até 12 vezes também de somente R$ 27,81. Mais informações acerca do produto original 100% natural. Né, o mesmo tem o seu selo com a Anvisa e é recomendadíssimo também pelo Ministério da Saúde. Não vai te causar nenhum efeito colateral. Mais informações acerca do produto bálsamo catarinense. O link deixarei aqui abaixo na descrição desse vídeo para você.